Fala galera, dando continuidade a nossa série de vídeos a respeito do OpenLess3, hoje nós vamos falar é, do Geolocation. Tá? É, como eu falei nos vídeos anteriores, é importante que vocês façam o download aqui do GitHub, do código do mapa básico que a gente criou no nosso primeiro vídeo tutorial. Beleza? Então aqui eu já tenho o mapa básico que a gente criou, certo? E agora nós vamos fazer algumas alterações nesse código básico. Eu sempre vou estar tá iniciando o código básico okay? então, O primeiro ponto vai ser eu colocar um botão aqui Vai ser o, o cara Vai ser o cara, quando eu clicar, ele vai geolocalizar a gente Vamos utilizar esse botão Uma cona de cola, colocar uma borda. aqui. aqui bora testar, dá uma olhadinha como é que se comporta aqui bem, aqui já está o botão né? Que, que a gente terminou de criar agora bem, o próximo passo aqui vai ser a gente colocar um evento no botão e chamar o geolocation lá no lá no openlays Vamos lá. eu vou declarar uma variável aqui, chamado var geolocation, eu tenho o new colo.geolocation, bem, a, proje a projeção nós vamos pegar nossa view, tá, então, projection, view.get .projection e aqui o tracking eu vou deixar acertado como true o a location já está a gente já já chamou ele vai exibir uma mensagem Assim, assim que eu terminar o código Vou mostrar para vocês que quando eu tentar atualizar lá a página Ele vai me exibir uma mensagem tá? Pedindo para eu autorizar certo? Esse recurso de geolocation Precisa da autorização do usuário Vamos lá O primeiro ponto que eu vou pegar aqui é a posição Eu chamei de position Deixa eu ver se é Bem, isso aqui que eu estou fazendo é só para ele conseguir botar o marcador lá no mapa, tá? senão ele faz o enquadramento, mas não vai aparecer nada. O nosso marcador vai ser do tipo point. Ele vai ser do tipo vector aqui, né? Então eu vou botar o layer Vector e meu source vai ser um source também do tipo vector ole ponto source vector. E agora minha features. minhas fitolis, minhas fitolis, né? Fíttoris. Só botei um, mais. Aqui eu vou dar um mil. O L Feature. e a geometria é do tipo point então eu vou botar aqui Geometry. L, L, ponto .l.g1 então, .point e esse ponto vai ser exatamente o meu position ok? bem, depois feito isso aqui a gente precisa adicionar é, essa camada que ela foi criada, então eu vou dar aqui um Vou dar aqui um map.adp a que foi a nossa camada que a gente criou e o nome que a gente deu foi ponte. Além disso, eu vou, eu vou separar com o zoom aqui, tá? então eu vou alterar o parâmetro que foi passado lá no view. meu position aqui view. Sete resoluções dois ponto três oito oito meia cinco sete um três três quatrocentos e onze sete cinco oito e vou dar aqui um retorno falso. Bem galera, códigozinho simples, tá? E vamos testar agora. Vou habilitar meu firebug aqui. Ok, vou deixar aqui no meu console. Ver se dá algum erro. Aqui, ó, note que ele já pediu para compartilhar a localização. Isso tá? daqui por conta do, do nosso primeiro código que a gente é, chamou aqui, né? Esse VA GeoLocation. Beleza? Clique aqui, vou compartilhar a localização e agora eu vou clicar em geolocalizar. Pronto, está aí o código funcionando. Tá? Então, eu estou aqui em Brasília, estou aqui no bairro do Cruzeiro. Você vê que ele colocou, é, se eu não tivesse colocado aquele ponte, se eu não tivesse inserido esse código aqui do Vaponte, do tipo Vector, ele ia fazer o um enquadramento nessa região, só que não ia marcar onde é que eu estou. Ok? Então, é isso aí, galera. Tá? Até o próximo vídeo. É um grande abração. Até a próxima.